No... É, tu viu achei, agora aceita a Xinha, agora você tá Pix. Aceita é, então, porra, mano. Agora eu aceito. Você tá aceita, você tá aceita Aceita que isso, mano. Tão no avião aqui. Agora eu aceito tá no avião. Que porra Ah, o Será com que comprei mão. ou não comprei? Será que ah. comprei ou botei saldo? Alguém Caralho, tá que sensibilidade alta, viado. Ô, oh, porra. que tá isso? Caralho, tá muito boa sensibilidade por aí. A turbulência, mano. Passa uma QG, essa porra aí. Já comprei. equipe. O que é que eu vi? Acho que o avião vou caiu tudo... Gameplay, entretenimento e diversão Você só encontra aqui tudo Nossa, eu Tô no alto Tô baixando hein Tô baixando hein O anti serve pra quê? Alguém sabe pra quê que serve essa porra Merda Ah verdade. o anti é. é... Caraca não. É, a... é, a... é o... As texturas do... do jogo, tá lendo? Ninguém entendeu nada, né? Mas tudo bem. É, eu só sei que é alguma coisa de gráfica, eu, eu Ajude em alguma coisa? Ah, mano, só se tu quiser ver graminha, essas paradas todas. É, eu tô vendo graminha. vocês tá onde? Uhum. Achei comida aqui no avião. É que a operação tá na... Hum, média, mas não tá muito legal, não. Como é que entra aqui no banheiro? Você tô um pouquinho, um pouquinho de lag. Pegar a frutinha aqui. Pô, já começou o bagulho o Arthur Mega Ledil. Quem é Tem alguém velho, de fora, cara? Tá baixando, fora, o jogo é 2GB, ah, é mano. É 2GB já leve. Eu ganhei esse assim, moleque, gente. Levinho mesmo. Botei cuidado. tudo no Ultra no aqui fica... porque Ai, agora mano. eu posso. Tomar cuidado <risos> pra gente não ficar muito longe um do outro. Assim, vai jogar também? Cacinho. Assim, o coxinho tá no GTRP. Caralho, cara, tu mexe, mexe a sensibilidade e continua, viado. É, tem continua alto. Cara, vamos correr. Aí, aqui, ó, vocês estão vendo essas malas aqui no chão? Precisa ah. da minha arma fruta. Aham, uh -huh, eu vi logo. que tem então, bate... que bater. Bate nela. Bate nela. Vai, moleque, minha tá... Não, você roubou minha arma, moleque. Minha. O velho da lancha é o cabeça, brother. Tu já jogou esse jogo já, Primão? Já, tenho 30 horas de jogo. Aqui, ó, trancada. Mas você Caraca. é jogo. Ele jogava com o Rafael, não jogava? É, jogava com o Rafael. Como é que faz pra abrir essas malas aqui? É. Porrada. Agacha tô tô e bate tudo. nelas. Boa! Caralho, bati foi na árvore, velho. Tô ó. tentando bater é, a mala. Dá pra, dá, pra bate derrubar, na mala xereco. dá pra gente derrubar as árvores também. Pô, a mala no abre esse pereco. Agacha, agacha pra bater. Eu abaixei, mas bati, mas não foi não. Tô tentando abaixar a sensibilidade, velho. É, tá Meu alto, né? Zero. Faz sensibilidade no zero, o bagulho no. <risos> Ué, consegui não. 15. 15. Ah! Melhorou no 15, melhorou. Fora da sua área. Cadê uma teso, cara? Tá aqui, ó. Tá aqui do lado. Tô tentando abrir a mala. <risos> Deixa eu botar o gráfico todo no Ultra, viado. Porra, <risos> não, no médio <risos> já não tá muito legal. Que isso, que tesão, cara. Não, eu, Arthur, eu tava falando pra eles. Tava jogando CS, botei tudo no mínimo, moleque. O FPS 900, velho. Ó, oh, meu inventário Caralho. Tá cheio. Eu ainda não botei no mínimo não, mas quando eu tava jogando no... No Ultra tava 400 e bravo. velho. vem cá, vem cá, vamos mandar Ó meu também velho, distância de visão no máximo, sombra de visão. Minha coisa tá cheia. Minha coisa tá cheia No inventário. Ah, que no ultra, né? a gente tem que ver também. Olha o povo aqui, velho. Não, tava que jogando, que é, é, Arthur, Pô, não vai de tá você lá. jogar, não, viado. Hein, vem pra é, cá. É, mano, fica de estranho, não fica? Tá maluco, diferente pra caralho. É, é pô, Só eu jogava Geir... lagado, filho. Por que, não Quando não o JR falou, tá eu achei que era zoeira. Vamos correr pra cá, pra. Aí, Dan, vê, vê se, pra se pra vai, se pra fica travando muito. Por que Porque não que tá Onde okay? é, Vê se eu tá. Cuidado. Ó, boneca com fumante do caralho, dá um sprintzinho aí, cansa. Valeu, Arthur. Tô indo aí, não pode ir que eu tô indo aí. Tá, tá travado aí, Dan. É, um por que cara não cara? aparece seu nome? Meu nome? É, é ah. mesmo, do Primon, ele não tem nome, esqueceu? Ah, é. já sei, ele aí é postou. Primon é ninguém, já viu ninguém do, do, do Game of Thrones? Não, que estaria travado, tá lagado. Arthur. Ah, não sei por que essa porra fica lagada, não, meu. Aconteceu porque mesmo. não tem aquele nível. É, é a qualidade do Discord, mano. É, a gente não tem nível. Qualidade do é. mais é, é. é, é. é. aqui máximo. Né? Depois pra gente subir. Será que Ih, dá pra ficar depois, cara? Caraca, ah, sei. Ah, ah, acho que dá, tá? acho que dá. Ah, ah, Olha o Casinho ali ó. Oh, é, é o viado. E <risos> aqui, Casinho, você no jogo? Mata o Casinho, porra, mata o Casinho. Volta aqui, Casinho. Volta, Casinho. Cerca o Casinho, cerca o Casinho, Grumo. Cerca o Casinho, cerca o Casinho. Cerca o Casinho, sai onde, Juninho? Cerca o Casinho, cerca o casinho. Ah! Casinho, casinho. Vem, Casinho, vem, Casinho. Toma, Casinho. Toma, Casinho, toma. Casinho. toma, casinho. toma. <risos> Caralho, aí tinha mais um Jurinha, moleque não, ruim. Tô mandando um geral. Cara, caralho, quase morto. que eu dou a cabeça do Jurinha. Mano, geral. Poxa, amor. É que isso, moleque? Que isso? Caralho, só pô, cabeça. Vou pegar a cabeça, o troféu. Aí o caralho, Eu não sei como que abre o inventário, velho. Ah, por que ah, é tem duas de né? cabeça? Tem duas. Ui! <risos> Sai fora, <risos> papo Bé. abrir o inventário? É o I, hein? I. É o I. Vou jogar por tubarão, Juninho. Como é que joga? Dá pra nadar? Cara? Ih, dá não. pra nadar, viado? Como é que joga por Cara, fora? esse jogo aqui é foda, peixe. cara. Hein? Ih, não, esse aqui é pra mim, eu tô jogando minha cabeça de bicho. Cara, peixe embora, esse jogo pô. aqui à noite vem uns bichos atacar a gente. Que é isso? À noite. Por que é que tu falou, cara? Dá pra nadar, mano? Que é isso, cara? Eu tô quase morrendo por quê? Caralho, só pegaram as carnes e deixaram a cabeça do cara. Do Caralho, cabelo. tô quase morrendo, viado. Minha vida tá no, no, no cuzinho aqui. Como é que. Tá piscando minha é vida? Mano, ah, tem a gente... foto de alguém aqui, ó. Oi, então vamos vai, subir. Tem um um pouco aqui também, ó. Como é que aqui é o é, meio é... do nada, vamos então mandar pra lá. Vamos tentar catar coisa. Pega, é, esse deixa bicho, eu é... pegar meu viado aqui. Ô oh, filha da puta. Tô morrendo, primo. Caralho, minha vida tá no cocôzinho, velho. Tá piscando. E se eu morrer? É, eu não sei se aquilo ali... Acho é, que não é uma vida não, eu nem viado. lembro, cara. Se é aquele... Parece um, sei lá, um rim aquela porra ali. É, parece um rim essa porra. <risos> é porque tá atacou o viado. Cara, ah, um caralho, cai, aqui, tudo. Aqui, cara. cai tudo. Oh, pegou a cabeça energia. do casinha aqui Como alguma coisa ou descanso. Vase é sobrevivência. Então. Aperte o B para abrir o livro de sobrevivência. Faminto. Encontra alguma coisa para comer. pouco o Juninho, não? Acho que dá. <risos> <risos> cara, às vezes tu pode achar frutinha. Por aí. É ah, o Juninho, porra. É. <risos> <risos> <risos> assim. <risos> que dá para comer <risos> aí, e pro que aí dá pra comer, primo. vamos fazer que uma tem? casa. Vamos fazer um neném? Ui, Ih, já comi um bagulho de aqui, hein, porra. Ih, tem uma porra de um pombo aqui, ó. Porra de pombo é esse? pombo tancou a machadada, velho. Vem cá, filha da puta. Ai, Juninho, mata ele aí, Juninho. E Quem? Ei, Geni. Novo animal descoberto. Eu não quero descobrir, eu quero matar, porra. Matei. Porra, sua foda a minha carne. verdade vocês pegaram carne. Molei e né? matei Caralho. ele, viado. Vamos tentar fazer uma fogueira. Como é que faz uma carne? Não, como é que faz uma casa? Por fato que o jogo tá em, tá em inglês. Essa porra. Meu mano. Deus, cara. Que boneco de vento. Aqui, ó. Aqui, ó. Matei... Cara, não, vai tomar no cu. Aí, eu ó. Matei... Vocês cara, cara, eu matei. Cara, eu matei. Aí, eu fiz aí, ó. A fogueira, Aqui, ó. Matei a porra do bicho aqui. Tem carne aí, Matei ou... a porra de um corvo, primão. Vocês têm? Vocês têm carne? Tenho, tenho. Como é que dropa? Ah, peraí, vou pegar a tua mão. Aí, ó, aí, ó. Joguei, ó. Aí, ó, peguei. Joguei duas. Peraí, ó. Cara, matei a porra do bicho, peguei a carne ao invés do animal com ele, e fica dando porrada com a carne na mão. Por que isso? Tá. Caralho, o foguinho, foguinho conseguiu dar uma lagada. <risos> na hora que acendeu, porra. Ih, mas como que abre agora a porra da fogueira? Cadê a comida? Ih, Cadê aí, só é? apertar o C e tacar a comida lá, ó. Não, tá tacando folha, eu acho, pra... Tu eu botou tô tacando né? a carne, que acabou minha carne. Ih, caralho, eu acho que é a carne ali mesmo. É a carne, pô. Como que pega a carne? Sei lá. Ô, tem pra dar a fogueira, viado. Caralho. <risos> Filha da puta. Puta que pariu. Vou criar outra. E agora, como é que pega a carne de volta? Opa, não bateu acertei tu? Caralho, tá longeão. Aí, ó. Aí, tem ó, é. agora. Ah, não. Tem outra? Aí, agora dá pra comer a carne, já coisou já, pô. Ih, mas como... Dá pra comer? Ah, só come. pegar que ele come. Ai, consegui acender, mano. Então. <risos> eu Virei tentando comer cazinho. a cabeça do bicho, viado, cara. Caraca, que moleque canibal, cara. Mas olha ó, ó, só, aperta o aí. Mas tá aqui B, mais aí. uma carne aí parou. Ah, bumento. Vai vocês aí, aperta o B aí, ó. Do B tem B. um livrinho aí, diz as coisas que tem que fazer. Lá em cima, tá vendo as abinhas lá, ó, do livro? Ah. Aí você vê o que, que dá pra fazer, ó. É só catar as coisas. Ah, não dá pra fazer aqui, não? Ah, ainda não. Ah, primeiro momento eu não quero ah, mais jogar, não. Iago, onde a gente vai conseguir água? Aqui. Então, ainda. Tô animal descoberto. Ali, tem coisa pra coletar água. Pega a grave aqui. Fudeu o um barco, viado. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai, vai, vai cair, cair, cair mesmo. Seu povo cai. Caralho, caiu não. Cai, piranha. Onde que eu derrubo na árvore? Ah. Opa, oh, Kid! Caralho! Ai! <risos> Aqui, ó. Aí você cata a mande... viado, o tronco. É Pega forte, viado! Aí, você pega o tronco, ó. Caralho, viado! É soltar. O que? O... É o rádio, ó. Aperta o que? AAAAAAAA! AAAAAAAA! AAAAAAAA! Aperta o que? Aperta o que? Aperta o que? Aperta o que? O que? Oi? Você pega Oi. o rádio, o rádio. E caraca, é um radinho. Você pode ficar de longe, não precisa estar em cal, por exemplo. Alô, alô, alô. Mas a gente tá pegando. Tá, tá destruindo a farinha, a gente vai botar onde? Esses troncos. Sei lá, só tô quebrando, primo. Eu sou o cara do desmatamento. <risos> Dá pra carregar dois troncos. <risos> que é isso? Na mão. Perigo, é <risos> <risos> <risos> tá perigoso a árvore Não cai não Ai, essa porra. porra. Caralho! Ai, cara! Ah! <risos> Tomei dano! <risos> Quase morri! Não sei como é que tu não morreu! Cadê? embora então procurar um lugar logo, ó. Senão já. Bora. Porra, tu vou ficar levando o tronco aqui. Em... Matei! Eu matei um também! vocês estão vendo? Ah, fiz uma fogueira. Aqui. Tô quebrando a árvore aqui, primo. Fui mal. Eu já tava quebrando, só que tava acabando isso aqui. Como é que bota a carne aqui? Ai, queimei. Que isso? Tô pegando fogo? Aaaaaaah! Ô, sai de perto, porra. Sai Sabe o que eu <risos> Cara, nem sei Faz pra onde é que vai, cara. O lanche é o xereca branca. É o viado, ah. mata o viado! Porra, é Vamos caçar é um lugar dá pra, pra nós fazer. Eu gente parada. fazer arco, cara. Também eu acho. Quer fazer aqui nesse lugar mesmo? Foda-se. Aqui no meio? Ah, ah, não. É, sei lá. Ah, pode ser um lugarzinho quer, vazio. Quer fazer aqui nesse lugar mesmo? Vamos fazer aqui, <risos> primeiro. A gente vai fazer a cabaninha pra gente fazer. Isso aí, ó. Pedra. Aí, ó. Juninho, ah, viado, então, ó, Juninho. Ó, vou fazer uma casa aqui, ó. Vai, primo. Você é o nosso caseiro. 82 troncos, bora. Puta que pariu. <risos> ah, vamos, vamos, mas vamos, porra. Aí ó, tô botando mais é, ó. aí. Quatro. Vai cortando essa aí que eu tô coletando aqui o que, que a gente tinha cortado já. Caralho, mó casarão, viado. Vai primo, vou tacar ah. tudo aqui no chão. Vai é quebrar, é, a É só tu chegar perto da casa e apertar eu aí, que, pegar um que tu coloca. Ah, pode crer. Aqui vem pra cá gente. nós estamos aqui. Ah, dá pra ver o nome de longe, tem nem como se perder. Tô pegando o tronco que, o que tinha é que é? quebrado já. Por que, que o do Dennis não aparece? Ele não tem nome. Não faz sentido. <risos> Droga. Droga. É louco, tem como jogar The Forest no VR. Tem, Droga. viado. Apareceu aqui pra mim também, se não querer é. jogar no. Cara, eu tenho um estronco aqui. Não, é só chegar, chegar perto. Tá bom. Caralho, eu destruí uma árvore aqui que veio três troncos, pô. Eu tô pegando os troncos da árvore que tinha quebrado. Como é que faz pra. Só tu botar a paçoca, viado. Nossa, eu tô tudo. com um montão de, de galho aqui, ó. Eu também, viado. Não sei essa é boa serve, não. Não, galho nessa aqui não. Aqui é só o tronco. Como é que faz? Mas a casa é valer não gostei não. Eu, eu, eu, tudo no máximo, viado. Ah, o ok, que é uma queijo? Como é que faz pra jogar fora? Tem que ir no raid. Nada, já tá aqui. Não, no automático, ele aperta já veio no e não raid. Eu tô treta na moral. Ah. Teu... Ih, não, não sei como jogar não. Como é que eu faço pra entrar no site ver você? Eu acho uma sabe o que tu acha pra jogar fora? Clica vai, no G. Até a hora que tu vai bater na árvore, árvore e, e aperta o caralho. G. Aperta o G tu passa é direto, bate na árvore? Não dá não. Quando o entrar na sala do cabeludo? Que é isso? Deixa eu ver aqui. Eu Vê se consegue entrar. Cuida. Aí. Pô, o boneco cansa até dando porrada no bagulho, cara. Que que isso aqui, mano? Que que tem esse aqui, porra? Ah não, cara. Chegou o cabeçudo do menino. Porra, vai se foder, caralho. Ah, que isso? Já é gostoso, é, cara. Mas é, é, é, é nóis, hein? Amanhã é nóis, hein, primão? E amanhã é nóis é, aí, é, é, é, é é, é, é, amanhã é tudo. Amanhã dali, dale, dale Coringa, dale Coringa Amanhã eu vou botar dali. o Corinthians pra mamãe. Dale Coringão ali dale Ah moleque, fiz um machado Pô, essa porra cansa até de bater, primo Pô, eu tava é. pensando em ir pra São Paulo, aí o Dali velho, não consigo nem Eu tava é. pensando, pensando em ir pra São Paulo pra água água ver o mais... jogo, mas desistiu. Ah, esse ser mó caro essa porra, é vistante, né velho 300 conto, hein, grátis, Por aí, Fala... O boneco tá cansado, cara, não consigo mais bater em árvore Passagem, né? o a sensibilidade de né? A sensibilidade de passagem. Tem como? Quarta-feira, no outro dia de trabalho, não tem nem como ir, um né? é, mano. Possível. A sensibilidade tá 1 milhão, viado. É, mano, troca. Eu troquei também. Que jogo é esse aí, mano? Depica. Vamos jogar aí, velho. Oi? Tá. 10x0, compra aí. 50% de sensibilidade? Bota no... Pode botar quase no zero. O Dan, pra ter ideia, o meu tá no 15 e tá alto, viado. Do X aí, não sei. Tá quase no zero e tá alto pra caralho. Tá X uhum. e Y? tem no 10. Botou nossa, tudo no moleque, ainda? Nossa, moleque, tá muito alto. Tá alto, tô falando? Tá ficando escuro pra caralho já, não tô chegando nada, tá mesmo. Não, eu tô chegando normal ainda, viado Pra mim ainda tá claro. Cara, a gente precisa fazer uma fogueira, tá viado claro. Começar a vir bicha aqui, Olha a nossa fogueira onde tá e olha onde a porra da casa nossa tá. Então, vou botar outra aqui, cara. Aí, fazer uma cara. cara. Aqui. Caralho, quebrou a árvore que vem oh. quatro né? troncos, viado. Oh. Como é que eu morri, cara? <risos> Nem começou, e já morreu? <risos> Caralho. Caralho, eu tava na sensibilidade, me nada. sensibilidade de me matar, cara. <risos> tu conseguiu entrar? Alô? Oh, primo, mas nesse isso aqui é. acontece o que de noite? Só vem bicho? Alô? Alô? Então, cara, vem uns bichos que vim te matar. Eles atacam. Ué, rapaziada, alguém vem aqui. Alguém vem aqui na no nossa, nossa Tu não consegue ver o nosso nome não, Consigo, ah, eu é eu tô vendo. Então, vem aqui bem. nós, pô. Ih, viado, isso aí, primo, eu tô percebendo que eu, eu tô vivendo correndo, uma vida diferente. Eu tô correndo de capeta aqui, pô vem, vem me salvar aqui, viado. Tô vivendo namorado. uma vida diferente porque na mochila tem a foto do neném branco e eu sou preto. Não tem como eu ser o pai da criança. É, rapaziada, me salva aqui, viado. Cadê que tu? É não tá aparecendo lá teu nome, na, não. Tô, tô, ah, tá assim. Vem vindo pra avião. nossa reta, vem vindo pra nossa reta. Olha o nosso nome aí, ó. Tá o Mas... nosso nome? Conseguiu achar? Estamos camperando, cara. Nós estamos tentando fazer a casa porque está anoitecendo. Como é que corre, cara? Como é que corre, shift, porra? Chifre é é Porra. Aguentando é... <risos> shift, não vai. Corre, porra. Corre. Não. Já ia falar, tem um estranho sem nome ali, ali Primon. <risos> é Olha né? Caralho, o Maquis veio com um troco levou um susto, cara. Porra, achando que era. Aí para tu já está muito escuro, Primon? Porra, tá, cara. Escuro. Para mim está clarinho aí. Para mim também. Caralho. Deixa eu aumentar aqui na. Meu... Rapaziada, vem vindo para cá, vem vindo para cá, rapaz. Me ajuda aqui, porra. <risos> <risos> Eu vou, morrer, eu vou morrer, cara. Morrendo tô eu de ódio dessa porra desse boneco que faz cansado. Vem cá, Kiz, vem cá, Maquiz. Quem sou viado do correndo? <risos> Ajuda, ah! porra. Ô, viado, tô com medo, mano. Na moral, fica perto aqui, porra. Mano, as bichos estão aqui, caralho, cara. Caralho, tem uma porra do boneco um ali, eu... ó, viado. Vira pra cá. Cadê? Fica perto ali, Guedes. Fica perto do fogueiro, viado. Alguém tem folha aí? Ai caralho, tô pegando fogo! Tô pegando fogo! Tô pegando fogo! Ai, tô pegando fogo. fogo. <risos> Agora eu morro! Ai, que... Ai Que porra é essa, cariado? É? Mano, tem um bicho aqui, cara. Vem xereca! Ai, vou morrer! Vou morrer! Eu não tô encergando o bicho, eu, eu não tô encergando, mano. Aqui, ó! Tá... Ai caralho, que susto! Tá é, aqui, cara. tu tá durando... <risos> que porra é essa? Caralho! Porra, porra, cara. Caralho! Boa, boa, boa. <risos> Caralho, o ET, viado. Tem mais, tem mais rapaz, já. Tem é, mais rapaz. É, cuidado, já. cara, não tô chegando nada. Essa porra demora nada. muito pra você, viado. Caralho, <risos> Caralho, que deu. 4, fica 4, dentro 4, da casa, mano, vem todo mundo fazendo. Porra, não, vai tomando com volta pra lá. Né? Aí, viado, fica dentro da casa aqui, em volta aqui, que fica transparente. Ó, dá, pra, dá pra enxergar melhor, viado. Entra aqui. Man, entra aqui. Foder, Tá vendo? Entra cara, na casa, tá morrer, olha aqui cara. pra parte transparente, tá vendo? Dá pra enxergar melhor, não dá não? Ah, que isso, cara. Pra vocês também tá dando pra enxergar. Ah, que isso, não bate não, vou morrer, viado. Meu deus, a tela tá preta. Onde é minha, onde onde minha a vida, porra, rapaziada? Peguei o braço dele. <risos> explica explica <risos> o jogo aí pra mim, mano. A vida, a vida é onde eu, nessa Eu acho porra? que é, é o bagulho do de vermelho lá embaixo. Do... Enchendo, que vai enchendo com o tempo. Cara, eu, da não, esquerda? Eu tô achando é. que é da, aí, esquerda, que... É vermelhinho. Eu, da esquerda vermelhinho. É, o da esquerda vermelhinho. Alguém tem folha? É, então. E o esse primo, do meio, o do meio, o do meio, eu acho que é fome. E ali o da esquerda, não. Uma gota, eu acho que é sede. Então alguém me dá uma comida aí, cara. Vai, vai, aí, Vira aí, cara. Vira isso, cara. E <risos> Que isso? Cadê a nossa casa, porra? porra. Fiz a casa. Apareceu piada, você pode me apertar. Se eu apertei, desfez a casa, viado. O Ô, mano, o porra. Que pariu, viado. Tá se Caralho, no agulho, que é isso? Vamos é? Levi outro chupacuma. Fudeu. Vou, vou fazer outra aqui, vou fazer outra aqui, ó. Mas aí, ó. os troncos sumiu todo, viado. Porra, os troncos sumiu todo. Ninguém tem comida, não? Não. Porra, viado, que namorado, é... porque os troncos sumiram todos? O alto não o matou teu, o viadinho velho. ali, mano? Eu vou tentar tacar ele aqui no fogo, ó. Ai, consegui tacar ele pra queimar, <risos> Caralho, cara. Quanto giga, esse É 2. Dois giga? Aí dá pra pegar um, comida um aqui, 880, ó, viado. Não, verdade. Pega a comida aqui, gente. Ah, não, tô tacando folha. Chega ah, o Jerry vai vir, então vai ter que criar outra sala. Pô, essa aqui é só dá pô? pra quatro? É, quatro. Dá pra criar com mais? Dá. Mas... Então vamos criar. Mas tem que voltar Então vamos tá então, hein? A gente não fez nada ainda. Já fez merda também, já. Lixo. É? Já tá geral já morrendo de fome também. É bom que com 4 a gente consegue começar a gerar o. Tudo geral já, junto o... é quando o... eu tô usando um DirectX 12 dá? Né? Sei lá, velho. Depois eu tu na, na tua configuração. A gente tem que começar, cara. É já procurando comida, cara. A ah, pode mano, poder. vai tomar no. Um... De graça? Vou uma porra de uma configuração aqui, cara. E agora a tela tá dando aqui, fora de escala. Vou ter que ligar o computador pra botar a porra da configuração do Windows pra arrumar, cara. Que... Onde? Aonde? onde